Hoje melhor do que ontem, devo nada pra ninguém Vamos ali só de rolê, focando no que te faz bem Olha como eu tô cheio de ouro Tô pisando fofo, dominando o jogo yeah, yeah, yeah. E essa é minha rotina de vida, levantar só pra vencer Reconheço o preço do pódio, é o endereço que eu quero ter Interesso a ponto de ser decidido demais pra você faz tremer, mas gosto do gosto gostoso de te ver gemer. Linda demais pra ser um personagem, retoca maquiagem, que hoje tem sacanagem, vamos subir na laje, que nós faz o nosso baile, que nós faz o nosso baile, sabe que vai ficar até mais tarde, que o amanhecer é nossa miragem.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 Na house vem neném. Nós, nós da madrugada de novo. De giro nesse mundo louco. Eu que sempre fui fiel no pouco. Hoje tem muito no banco. Ela vive brincando com fogo. Se tiver problema, eu resolvo. Ela é linda de cabelo solto. E eu que tô no toque da loja. Melhor do que ontem. Devo nada pra ninguém. Vamos ali só de rolê. O que te faz bem Olha como eu tô Cheio de ouro Tô pisando fofo